Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 147, versos 2 e 3 O Senhor edifica Jerusalém e congrega os espersos de Israel Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas É extraordinário vermos como Deus age na vida das pessoas O salmista escreve que Deus sara-os de coração quebrantado e que Ele cura as nossas feridas. Essa declaração é muito confortadora. Digo isso porque o que mais queremos quando estamos quebrantados e feridos é encontrarmos uma solução para as nossas dores e um bálsamo para as nossas feridas. Isso porque muitas coisas em nossa vida quebrantam o nosso coração e abrem feridas em nossa alma, e quando essas coisas não são resolvidas ou curadas do jeito certo, no momento certo, elas podem impactar a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual e até mesmo moldar a nossa personalidade de uma maneira negativa. Eu conheço pessoas que, por terem sido humilhadas, traídas, rejeitadas, abandonadas, estão com suas feridas sangrando e o coração profundamente quebrantado. Eu compreendo também como essas feridas doem, mas a palavra do Senhor nos garante que o Senhor sara os de coração quebrantado e lhes cura as feridas. Muitas vezes, nesses momentos difíceis da vida, nós buscamos ajuda de profissionais. Eu sei o quanto eles são importantes, digo isso porque... São pessoas que Deus capacitou para nos ajudar em nossas crises e dores. Mas escute uma coisa, nunca se esqueça de que no céu há um Deus que sara os de coração quebrantado e cura aqueles que estão com suas feridas abertas e sangrando. Então não despreze essa ajuda que Ele quer lhe dar. No livro O Maior Discurso de Cristo, na página 92, Ellen White escreve quando rogamos ao Senhor que tenha piedade de nós em nossa aflição e nos guie por seu Santo Espírito, Ele nunca rejeita nossa oração. É possível que mesmo um pai terrestre desatenda seu filho com fome, mas Deus jamais desprezará o grito do necessitado e do ansioso coração. É exatamente isso que o salmista nos diz quando ele escreve o Senhor edifica Jerusalém e congrega os espessos de Israel, saros e coração quebrantado, e lhes pensa as feridas. Eu não sei qual é a dor do seu coração hoje. Eu não sei qual é a sua ferida ou as suas feridas. Mas uma coisa eu sei: Deus tem o curativo certo. Quando rogamos ao Senhor que tenha piedade de nós em nossa aflição e que Ele nos guie por seu Santo Espírito, Ele nunca rejeita a nossa oração. Ele jamais desprezará a súplica do necessitado. Eu creio nisso. E se você acredita nisso também, feche os seus olhos com fé e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, Vimos na Tua Palavra que o Senhor é um Deus restaurador, um Deus que cura aqueles que estão com o seu coração quebrantado e sara aqueles que estão com as suas feridas abertas. Obrigado, Pai, porque pessoas podem nos ajudar, pessoas podem nos estender a mão, pessoas podem nos aconselhar, pessoas podem nos ajudar a, a superar momentos de depressão, de angústia, de crises emocionais. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor é o único que tem a cura total e completa para as nossas feridas e para o nosso coração quebrantado. Eu não sei, Pai, qual é o motivo pelo qual... O coração daquele ou daquela que está orando comigo nesse momento está sangrando ou quebrantado. Pai querido, eu te peço que, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor estenda a mão sobre esta pessoa, esta mão de bênção, esta mão curadora, esta mão de graça e de misericórdia. E que essa pessoa, Pai, tenha... A cura para as suas maiores angústias e que ela tenha, Pai, o bálsamo para as suas mais sangrentas feridas. Então, querido Deus, eu quero colocar cada um desses teus queridos filhos nas tuas mãos e pedir sobre eles o bálsamo que eles necessitam nesta hora. E isso eu faço, Pai, isso eu oro. E desde já agradeço no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus porque Ele cura e Ele sara. Então, coloque-se hoje diante do Senhor, abra o seu coração, fale para Ele das suas dores, das suas ansiedades e com certeza sobre você repousará o bálsamo e a bênção que só Ele pode te oferecer. Se você foi abençoado, compartilhe bênçãos, compartilhe esse vídeo. Se você quer uma oração especial, coloque aqui também o seu pedido, a sua necessidade. E juntos vamos nos fortalecermos na presença de Deus. Um grande abraço, que Deus te dê um dia de vitórias e bênçãos. E com a bênção dEle nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá.